Oi, eu e a Aurora estamos aqui para convidar você para ser um herói, um voluntário na luta contra a Covid. Seja um voluntário. Seja um voluntário. sabe como é que você faz? Primeira coisa, sentir medo. Sentir medo é bom, sabe? Porque o medo protege a gente. Todo mundo sente medo, só que algumas pessoas paralisam. Outras pessoas, os covardes, eles sentem medo, não dizem que estão com medo e ficam se escondendo e mandando os outros para a linha de frente. O corajoso, o herói, é assim, ele sente medo, ele analisa a situação e ele vê como é que ele pode vencer esse inimigo. Hoje, infelizmente, a gente ainda não tem vacina para todo mundo, seria a situação ideal. Mas enquanto não vem a vacina, o que o herói tem que fazer? Lavar as mãos, passar álcool, usar máscara e não ficar um pertinho do outro. Tá vendo? Até Aurora tem seis anos de idade e sabe usar a máscara, que a máscara te protege. Limpar as mãos com sabão ou com álcool gel. Manter o distanciamento social, evitar aglomeração, evitar aglomeração e manter sempre o um ambiente ventilado. Então, seja um herói. Começa como? Botando a máscara. Não saia na rua sem máscara. Tenha coragem de fazer a coisa certa. Pode, pode, pode falar. Diga. Tem gente que não usa máscara pra ir na rua e acaba pegando Covid. Isso a gente não quer, que ninguém pegue Covid, né? E tem gente que não passa o que na mão quando chega em casa e... Não mantém distanciamento. E não mantém distanciamento, né? Até adulto... Pertinho, a gente faz. só pode ficar de quem é do nosso núcleo familiar, com quem a gente convive todos os dias. Tá bom? Às vezes até um adulto não faz isso. Às vezes até um adulto não faz isso. Que vergonha adulto que não faz isso!